quando eu disser regra 1, um, vocês dizem respeito regra 1. Um. Respeito. Regra 1. Um. Quando eu disser regra 1, um, vocês dizem respeito. Ei, ei, ei. Quando eu disser regra 1, um, vocês dizem respeito regra 1. Um. Respeito. Regra 1. Um. Yeah, yeah. é yeah, hey. Ei, ei, é tipo assim, deixa eu te explicar o meu aliado que é roda de rima, o chão é do outro lado Já era Diego, vai matando esses arrombados Que não tem capacidade pra mandar no improvisado Pode olhar no meu olho, moleque você sabia que você tá tremendo na trevas Diego, vai me estar Por isso meu parceiro, quanto ligo Mas na minha mão eu tô incorporado Tipo filme Blackface é é, uh, uh. A, a do que Você vai olhar pra mim agora Olha na minha cara, tá ligado pra tá mim tá Essa razinha é improvisada Cadê o seu parceiro? Não foi até agora não me nada. E tem mais uma, na moral essa é o meu style, tá ligado? Mano? Essa mão aqui assim, ó quase agora, olha, mano, Eu digo na esperança Mas hoje eu vou Tirar essa tua tranças Chegou na improvisação, ele vai tirar a criança dele, eu vou tirar só dupla só da batalha. Tá ligado, mano? Eu chego aqui no proceder. Fala pra mim, não tá? rima aqui. Assim. O outro lado quer é o choque, chega na improvisação. A que vitale, pega a visão que eu vou te explicar Chega na batalha, mas não tá rimando nada Como assim você vai me explicar, camarada É só abrir a boca é activity... mandou olhar no olho, na rima tô te desenvolvendo Só foi eu te encarar que você ficou tremendo não. Tá ligado, mano, na rima Esse prece falou no meu cabelo por quê? Só porque eu sou o prece E Tá ligado, mano, é dois versos na moral Agora que eu vou mandar que cês vão tomar o um pau Agora é meu mano, eu chego sem estresse Ele tá na sua boca, cê faz na porra do BTS é Bate dois dois sozinho Bate dois sozinhos Mas até agora, não viu você fazer nada Pega atenção que eu vou te explicar Pode vir os dois que não aguenta na batalha. o <SILENCIO> Faça vergonha, você não deu pra entender que na rima sou verdadeiro, e agora com certeza. Vai decidir que seguir essa vitória. Tá ligado, mano? Que eu vou improvisar. Mas tá suave. Diego na rima, acerta uh! Você não entendeu, na rima é facilão É porque tá quer é E tu pra tu borruchadão Agora eu vou explicar Tem o seu parceiro que a gente vai ter sua capa Tá ligado mano, aqui no seu CV Filhete 4 do estado Eu falei com você, então... Tremesa total, rapaziada!